Ei pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui, né, eu sou o Barba, uh, eu tô fazendo esse vídeo aqui porque tem muita gente chegando na minha live e fica perguntando uh, a minha sensibilidade, meus botões, minhas configurações, então eu acho que esse vídeo vai ajudar bastante gente, hein. Então se você gostar do vídeo, já deixa aquele like, já, já se inscreve no canal, deixa aquele do followzinho, né, e todo dia 9 da noite, né, eu tô fazendo live lá na Twitch, então quem curtir já quiser passar lá, quiser trocar uma ideia, quiser simplesmente assistir, deixar de podcast... Vai ser muito bem-vindo, hein, gente? Bom, vamos lá. A gente vai chegar nos controles. Vou já passar o ouro pra vocês, gente. Já vamos começar a falar sobre o depois, eu passo os meus botões, beleza? Controle. Isso aqui vocês esquecem, beleza? Nem, nem olha pra cá. A única coisa que vocês têm que olhar pra essa partezinha aqui é a vibração. Tira a vibração que é uma bosta você tirar controle vibrando, gente. É uma bosta. Então, tira. Isso aqui atrapalha demais, gente. Atrapalha muito, muito mesmo. Então, tira isso aqui. Deixa sem vibração. E aí depois vocês vêm aqui no controle de visão, beleza? Aqui em cima, zona morta zerado, né? Uh, Limiar no 3, eu usava no 2, agora eu tô colocando no 3 porque eu tá, tô achando bem melhor, né? Curva de resposta eu deixava no 10, tô deixando no 9 porque eu tô achando bem melhor também, né? Lembrando, gente, isso aqui é a minha configuração, beleza? Meu controle de PS4 aqui, eu jogo no PS4. Quem jogar no PC, o aí no PC é diferente, então vocês vão ter que dar uma mexidinha aqui jogar no Xbox. Também vai ter, que, vai ter que dar uma mexidinha bem de leve, beleza? Uma coisinha ou outra, né? Então, vamos lá. Uh, aqui vai ser quando vocês estiverem uh, andando livremente pelo mapa. Eu já já falo sobre isso. E aqui embaixo é quando vocês estiverem mirando. Eu deixo 50-50. Por que, que eu deixo 50-50? Porque quanto mais baixo a sua sensibilidade, mais vocês abusam do aim assist. Beleza? Então, 50-50 é uma coisa bem baixa. Aqui, se eu não me engano, vem 110 e 80. Eu deixo 50-50, gente. Pra mim tá, tá muito, muito bom. Já deixei outras configurações, né? Com o tempo, passei a achar melhor desse jeito, beleza? No giro extra é quando vocês levam o analógico até o máximo dele, entenderam? Aqui é quando você tá simplesmente dando uma leve pressão, né? Quando vocês vão atirar dando uma leve pressão. Aqui embaixo no extra é quando vocês levam no máximo do analógico, beleza? Então eu vou mostrar aqui pra vocês. Aqui é dando uma leve pressão, entenderam? Tô levando de leve, bem devagar. Bem devagarzinho mesmo, né? Mas aqui é quando vocês estão levando até o máximo analógico, tá Sacou? Estão levando aqui até o máximo. Ó. Eu acho essa sense bem, bem pesadinha. Bem gostosinha pra tirar. Deu pra dar um spray legal. E eu não sou nenhum pro player, gente. Sou um jogador normal, jogador casual. Jogo todo dia o joguinho. Me divirto bastante nele, né? Então... Cara, com essa ciência aqui eu acho muito muito boa, tanto, tanto pra tanto para atirar de perto quanto para atirar de longe, né? Então assim, eu eu gosto desse jeito. Se para vocês não gostarem, dá para se tirarem como base e dar uma leve mexidinha aí, né, para ver se fica melhor para vocês. O tempo de aceleração e o atraso já fala por si só, né? O nome, o nome já diz. Eu a única coisa que eu mexi foi nesse atraso aqui, mas sinceramente, um atraso desse jeito, o um atraso no padrão no diferença nenhuma, isso aqui é muito ajuste fino, cara, muito, muito ajuste fino não senti diferença nenhuma, gente compensação, aqui você deixa ativado, né aqui a gente tem o padrão né, que é o PS4, como eu disse, eu jogo pelo PS4, e tem o PC né? o aí Assist no PC é um pouquinho mais leve do que no PS4, né no PS4 a gente abusa um pouco mais dele mas é bem pouca coisa mesmo, gente não, não é aquela coisa absurda, se você tipo, tiver jogando no PC, você vai ter que dar uma leve mexidinha, em vez de deixar 50, 50 você deixar Sei lá, 60 60 alguma, alguma coisa bem leve, bem leve, gente, bem leve mesmo. E aqui em cima é quando, você, como eu disse, né? Antes é quando vocês estão andando, mas também é quando vocês atiram no hipfire, né? Então, por isso, aqui tá no máximo. Quando vocês estiverem andando, vou mostrar para vocês, tanto o giro horizontal quanto a velocidade extra horizontal estão no máximo. Por quê? Porque você não vai andar no mapa olhando reto. Você não vai andar no mapa é, sempre, sempre indo para frente, você vai olhar no mapa e olhar para o lado, vai voltar, né? Então você quer dar aquela olhada rapidona e voltar. Você quer olhar para cá, tem gente, não tem, né? Você vai olhando assim para, tipo, se você ver um leve movimento, você já pode parar, pegar um cover para poder trocar um tiro, entendeu? Você já vem aqui, já pega aquele coverzinho. Então, por isso que eu deixo bem alto, bem alto mesmo. Na hora de você trocar uma bala no hipfire, não vai atrapalhar tanto, porque o a gente vai estar tá ajudando, né? Vai atrapalhar muito. Vocês vão conseguir trocar uma bala. Até que legalzinha. O Ayan Assist vai estar tá dando aquela forcinha pra vocês. Cara, e aí Assist ajuda, hein, gente? Quem fala, ai ah, eu não jogo de assiste Assist, por isso. Mano, esse cara é louco, velho. Não dá, não dá ideia pra ele não. Esse cara é louco. aí Assist ajuda muito. Se quiser tirar, mano, por sua conta, mas. Cara, tá no PS4 aí pra isso, velho. Tá no, tá no seu Xbox aí pra isso. Quando você conecta o controle, tá aí pra isso. Todos os jogos tem, então assim, o cara que fala, ai, o jogo sem. Cara, esse cara é louco, velho. <risos> não, não dá ideia pra ele. Usa e abusa, cara. Não, não tem nada demais, não é legal, não, não tá é, trapaceando. Mano, use e abusa, cara. Use e abusa do assist, beleza? Uh, o giro, aqui, ó, esses dois: o, o tempo de atraso e a. O tempo de aceleração e o atraso, né? Como eu falei, não mexe, não mexe aí, né? velocidade extra, esses dois aqui, ó, tá zerado aqui embaixo no extra, né, e aqui em cima tá com 170 porque é na vertical, então o que, que a gente não quer, a gente não quer tá andando pro lado de nada fazer isso aqui, ó, jogar lá pra cima, né, tá querendo trocar uma bala no hipfire aqui com o cara e jogar a mira lá em cima, a gente não quer isso, então deixa mais pesadinho, beleza, 170 ali pra mim foi bom, né, 170 pra mim foi de boinha, não, não achei que ficou muito leve, não achei que ficou muito pesado Vai depender de vocês, vocês olham aí Se ficou muito pesado Se, se tipo, vocês foram trocar uma bala ali no ripar E ficou muito, muito pesado O cara saiu do seu campo de visão é... Ou tipo, ficou muito leve E você jogou a mira lá pra cima Jogou a mira lá pra baixo Vai depender de vocês, gente Pra mim, 170 tá tranquilo, né Então vocês olham aí o que, que tá legal pra vocês tira, tira como base Tira como base, beleza? Fora isso, o que, que a gente tem pra ver aqui? Uh, os botões, né, eu deixo personalizado, o que que é o meu personalizado? É o ninja invertido, eu costumo falar assim que é o um ninja invertido, por quê? Porque o ninja você pula no L1 e agacha no R1, eu faço ao contrário, eu pulo no R1 e agacho no L1, olha só, só invertir isso aí, né, o botão de habilidade e de marcar também vai ficar invertido, beleza gente, também vai ficar invertido, uh, habilidade no bola e a marcação no X, meu controle não tem pedal, gente Meu controle não tem aqueles botõezinhos atrás Não tem pedals Então, pra mim, pular e agachar no L1 e no R1 Fica perfeito Fica perfeito por quê? Porque eu não preciso tirar o meu dedo analógico né? Tem gente que joga claw Pra quem não sabe o que é claw É quando você usa o seu indicador pra apertar no X No bola, triângulo, quadrado E, cara, eu faço 6, 8, 12 Tem dia que eu faço 14, 15, 20 horas de lives seguidas assim E ficar com o dedo ali Jogando claw, não dá, velho Não dá não dá, pra mim não, não foi legal. Então, é, eu deixo assim: pular e agachar no R1 e no L1. Demorei um pouco pra pegar? Demorei, né? Mas vai de cada um. Tem cara que, que usou isso aqui e falou: pô, barba. Dois dias eu peguei. Pra mim foi outro tempo. para mim foi duas semanas, tá ligado? Porra, duas semanas, três semanas, sei lá. Demorou, né? Demorou pra mim, demorou. Até, pe... tipo assim: fazer uma vez ou outra, beleza, né? Mas fazer automático sem você nem pensar, só simplesmente pula e você apertar o botão. É outra história, né, gente? Você demora um pouco mais pra acostumar. Então, de cara, se vocês tentarem, vocês provavelmente vão, vão achar ruim, vão apanhar e vão cair, né? Mas depois disso vai ser só alegria, gente. Vai ser só alegria, porque pra mim tá tranquilão, cara. Tranquilão, tranquilão demais. Uh, bom, opa. Aqui já não tem mais o que mexer, né? Eu achei muito bom desse jeito, gente. Confia, confia. Tenta, tenta aí, que é bem legal. Uh, aqui, corrida automática. Deixa ativado Deixa ativado que é muito bom Você não precisa ficar dando é, duplo clique Apertando no seu analógico pra andar Isso aí estraga o analógico Você vai, vai acabar gastando ele com o tempo, né? Lógico, não vai ser de hoje pra amanhã Não vai ser desse mês pro mês que vem ainda vai ser desse ano pro outro Mas ele vai desgastar mais rápido, né? Ao longo do tempo ele vai desgastar mais rápido E a corrida automática vai servir pra quê? Pra você andar e tá assim Você não precisa apertar nada, né? Quando você quiser simplesmente andar Você só dá uma pressãozinha de leve no analógico Que ele vai andar De boinha, ó Corrida, né? E andando. Tranquilo. Agachou. Também. Na moralzinha. Beleza. Sem problema nenhum. Uh, obituário. Deixando sim pra você ver quem tá morrendo. Se você não quiser aquele monte de gente morrendo ali na sua tela. Né. Deixando não. Rotação de minimapa. Cara, não sei como tem gente que deixa isso aqui ativo. Não sei. De verdade. O negócio fica girando, gente. O mapa fica girando. Isso aqui ali é uma porcaria, velho. Nossa. Tem hora que eu não sei pra que lado que eu tô indo. Né. Você bate no, no, no mapa geralzão lá. Tá falando. Ah. A safe é pra sua direita, né? Faz a rotação de tal jeito, né? Você... Acho que né? Você vai ter que ter uma noção de jogo para saber como é que você vai fazer essa rotação. Mas tá a, tá, a safe tá pra sua direita. Você tá andando do nada, você olha assim e fala: Ih, tô indo pro lado oposto. Cara, isso aqui é uma porcaria, velho. É uma porcaria. não. Mano, deixa desativado. Deixa desativado porque fica bem, bem melhor. Né? Uh, troca de arma automática. Quando a sua bala acabar, ele já vai trocar de arma automaticamente. E tem hora que eu não quero isso. Tem hora que eu quero simplesmente recarregar minha arma, sambar um pouco na frente do cara e dar uma bala nele, né? Pô, tem hora que eu tô tipo, vai, vamos supor, você tá com uma flatline na sua mão e um sniper. Você tá colado com o um cara. Você vai querer acabar com a sua bala de flatline, digamos que você não tenha conseguido acabar com ele no primeiro spray, né? Você acaba com a sua bala de flatline e trocar para um sniper? Na cara do cara. Não, velho. Não, né, velho? Só se você for muito bom e quiser usar ela, tipo, como se fosse uma shotgun, né? Se tiver com uma triple take, pô, sei lá, uma sentinel e for, for garantir que vai acertar a bala, tá entendendo? Mas fora isso, você não vai trocar. Você vai continuar com a sua flatline na mão, vai continuar com a sua 99, com a sua alternator, com a sua carabina, né? Então, assim, tem hora que é mais fácil você sambar na frente do cara, né? Às vezes, melhor do que você, tipo, tá com a arma na mão, descarregou, trocar pra arma e falar Puta, essa arma não, vou voltar pra outra arma. Não, porra, aí você gasta muito tempo. Isso aí já é o tempo de você morrer. Já é o tempo de você morrer, não dá. Então, deixa, deixa no não. E caso você queira trocar, você só aperta o botãozinho lá e troca, né? Vai rapidão, pá, botão, troca. Bem melhor. Eu, eu prefiro desse jeito. Uh, correr com top, toque duplo, não, né? Já, a gente já falou que corrida automática. Uh, controle de mochila jato. Isso aqui é pra quem joga de Valk, gente. Eu prefiro não alterar, porque aí você faz o que você tem que fazer. Você sobe, vai pro, pro outro andar, sobe em cima da casa, tira o dedo do botão. Já tá tranquilo. Já fez o que você tinha que fazer. Sempre problema nenhum. Uh, Disparo inimigo deixando 3D, né? Padrãozão. Uh, e tem outra coisa aqui que é muito interessante gente. Uh, sofrer, sofrer dano fecha uh, o menu da caixa de, de abate O que, que é isso? Uh, quando você estiver tomando um tiro Quando você estiver trocando uma bala E tiver uma caixa na sua frente Às vezes você tipo, perdeu o seu shield né? Só tá com a sua vida O que, que você vai fazer? Você vai sair da trocação e ir lá rilar o seu shield Gastar 4, 5 segundos assim, só para rilar o shield Não né gente? Você tá com a caixa na sua frente, com um o shield inteirinho lá, pega o shield do cara. Pega o shield do cara que é muito mais rápido. Então, assim, se você deixar isso aqui no sim, quando você entrar na caixa do cara e tomar a primeira bala, seu boneco vai sair da caixa. E você não vai ter tido tempo de fazer o swap, né? Que é essa troca rápida. Então, deixa no não, que por mais que você leve uma, duas, três balas, se você conseguir trocar o shield, você já vai voltar com, sei lá, você tinha um shield vermelho ali, vamos supor, você já volta com 125 a mais de vida. Entendeu? Porra, eu acho, eu acho que compensa mais. Eu acho que compensa muito mais pra gente, né? Já que a gente não tem aquela, aquela mecânica de quem tá no PC poder lutear andando, né? Lutear dando aquele, aquele toquinho pro lado e pro outro, entendeu? Então eu acho que isso aqui vai ajudar muito também, gente. Troca essa, esse swap, essa troca rápida, é muito boa na trocação. Muito, muito boa. Tem muita hora que é melhor você fazer um swap, né? Você tá com um shield roxo, trocar pra um shield azul, pra um shield branco que seja, do que ficar lá batendo um shield roxo, né? Batendo naquela bateria, batendo no fênix. Cara, muito melhor você pegar um shield que é inferior ao seu ou até do mesmo, do mesmo grau, né? Numa caixa, do que ficar ali batendo um shield por 4, 5 segundos, cara. Não dá, não dá. Uh, modo anônimo vai de vocês, né? Se vocês não quiserem que o nome de vocês apareça, compartilhamento de dados é pra... Um, sei lá que porcaria é essa aqui. O desempenho pra mostrar o seu FPS, seu, se você tá tendo perda de pacote. Tá... Entendeu? Vai mostrar isso aí. Uh, retícula. Eu deixo esse rosinha bem clarinho, porque eu acho que é bom de enxergar, né? Tem gente que usa o vermelho, eu acho uma bosta, tem gente que usa o verde, tipo, porra, padrãozão CS, eu também acho uma bosta. Eu gosto do, desse rosinha claro, de um amarelo, né? Pra quem, pra quem usava antigamente, antes de ter esse retículo personalizado, a gente tinha o modo daltônico, né? Que é a mira do daltônico no Tritanopia, ela é amarela, né? Se, se, essa mirinha gera pro padrão amarelo. E não tinha isso de retículo Então a gente ficava no tritanopia aqui pra sempre Só pra ter essa, essa mira diferente, né Porque dava pra enxergar melhor O cara, dava pra enxergar melhor Principalmente quando você tá com aquela Wigman Que é uma bolinha grande ou uma bolinha pequena Cara, aquilo ali é uma bosta Principalmente com a mira vermelha, né Então eu deixo isso aqui no, no não, né O modo daltônico Porra, não sou autônomo Se você for, você coloca, né No, no, no que você tiver aí No, no protanopia, deutranopia Sei lá como é que faz isso aqui mas você deixa aí, né, Tritanopia Deixa aí uh, E a retícula aqui Você deixa no que te agradar mais Eu gosto desse rosinha, de um azul escuro, do um azul claro do um amarelo Eu acho que são cores muito, muito boas aí, né Com a opacidade um pouco mais, mais fraquinha Eu acho que fica muito bom de enxergar né? Pô, vou dar um exemplo aqui pra vocês Deixa eu pegar um Wigman aqui Pô, fica aquelas duas bolinhas ali que são horríveis, cara Horríveis Pô, ó, minha 99 aqui Bem clarinho Dá pra ver de boa. Não, não, não atrapalha. Ó, oh, a mira de Wigman também. Boazinha. Se você deixa aquilo ali no vermelho, cara. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. Eu, eu, eu não enxergo nada, velho. Se você enxerga, parabéns pra você. Mas você deixa, deixa isso aqui no vermelho. Meu Deus, velho. Eu acho horrível isso aqui, velho. Sei lá como é que os caras deixam isso aqui. Nossa. Ah, ficou até um pouco mais clarinho, né? Cara, vocês vão, vão brincar aqui, né? vamos ver um, um, uma mira que agrada demais uma, uma retícula que agrada demais, né? Mas eu, sinceramente, eu prefiro deixar uma, uma, cor, uma corzinha mais mais clara, assim Um azul, né? Mais clarinho, amarelo também Vou deixar muito escuro também no curto Deixar ele mais mais clarinho Vocês conseguem enxergar um pouquinho melhor Beleza? Então isso aí fica por conta de vocês, gente Beleza? Quem curtiu aí, deixa, não esquece de deixar aquele like, né? Se inscrever no canal. E todo dia 9 da noite eu tô na Twitch, beleza? Valeu, todo mundo, muito obrigado aí pela força.